Cara, você é o Alisson do Famade, você é o Alisson do canal Kevin Jayder. Você é o Alisson, ah, você é o Alisson. E aí pessoal, e aí, pessoal é somos é o do canal que é o Kevin Bijder. <risos> tô morrendo. Eu sou o Rafael Nadal, mentira. Eu sou o Alisson. Então, pelo meu sotaque e pelas todas as gírias que eu tô falando, vocês já devem ter percebido, né? Eu sou mineiro mesmo, sou de BH capital. E a comunidade BH é muito divertida, ela é muito legal. Começou lá de esconder. <risos> e a comunidade BH, ela é muito divertida, ela é muito engraçada. São gente que dança muito bem, são gente que dança bonitinho. É, é uma maravilha, aqui BH é uma maravilha, a comunidade. Mas também tem outras que são muito boas, como por exemplo a de São Paulo. Que eu, eu sempre vou lá em São Paulo e eu me sinto sempre bem-vindo. E a galera realmente me abraça lá, sabe? É uma coisa que eu fico muito... Eu me sinto muito especial quando eu vou lá e vejo todos os meus amigos e a comunidade lá. Tanto é que a primeira vez que eu fui lá em São Paulo, cara, eu me senti como um famoso. Porque a maioria do pessoal chegava pra mim e falava Cara, você é o Alisson do FAMADE, você é o Alisson do Cara Jaider. Você é o Alisson, ah, você é o Alisson. E cara... Eu amo isso, é muito bom mesmo, eu sou muito grato por isso. Essa comunidade de Just Dance é linda demais, demais. Nossa, o Just Dance, eu conheci ele... Não sei se foi o 2 ou o 3, mas eu lembro que o Kelvin tinha comprado um jogo. E ele me falou, ah, tem o Just Dance e tal, o um jogo. Eu falei, mano, um jogo de dança, você dança ou você joga? Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. E o Just Dance me mostrou que realmente você pode sim fazer os dois ao mesmo tempo. E cara, foi, foi muito divertido, porque a gente abraçou muito essa ideia. E tinha danças femininas que a gente dançava e não tava nem aí, porque a gente é muito zoeiro mesmo com isso. E mano, tinha uma galera, tipo uns 10 pessoas que jogavam com a gente. E cara, todo mundo divertia, todo mundo dançava, era uma bagunça toda, uma coisa louca. Mas era muito bom mesmo. E eu acho que isso é o que mais me, me atrai no Jazz Dance. Ele, ele, sabe, quando você vai num evento, quando você vai numa coisa que tem o um jogo, realmente vem uma galera pra poder assistir, pra poder dançar junto, pra poder divertir. E eu acho isso o melhor, realmente, do, do Jazz Dance. Meu jogo favorito pra mim é o 4, porque... Todo Just Dance, ele tem uma coisa que eu acho muito boa, que é pegar danças de diferentes lugares, diferentes estilos, diferentes culturas e colocar tudo num jogo só, eu acho isso muito bom mesmo. Não é só um jogo de dança desse estilo de dança, ou desse estilo de dança, ou desse estilo de dança. São todos juntos mesmo. Nossa, tem dança muito... tem dança russa, tem dança funk, tem tudo lá. Eu acho isso muito irado, muito lindo mesmo. Mas o 4, pra mim, foi quando eu comecei a gostar mesmo, porque tinha músicas lá que até hoje eu escuto e eu amo muito mesmo. E as danças do 4, pra mim, foram que chamaram mais atenção. E, então, assim, pra mim, sem dúvida, é o Jazz Dance 4 meu favorito, meu xodozinho. meu mozão, é o Jazz Dance 4. E essas variações, a do 4 foi a que mais me encantou mesmo, porque eu ficava muito feliz, mano, quando tinha as DLCs com músicas que eu amava mesmo e outras coisas mais, as extremes que foram Nossa! Ah, o 4 pra mim é o melhor, sem dúvida nenhuma you know it, you know Uma coisa que eu, que eu mais gosto na comunidade de Dance é que a maioria eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria ela se abraça, realmente tipo, eu cheguei lá em São Paulo, eu não conhecia nada assim, quase ninguém que jogava, e a comunidade inteira meio que sabia quem eu era e me abraçou mesmo. Eu acho que a comunidade ela é boa porque ela sempre tem esse carinho com todo mundo que joga também. E isso é raro ver em alguns jogos, é, alguma comunidade de jogos também, é muito difícil. Acho que, acho que o Diaz é o único jogo que a gente realmente abraça todo mundo da comunidade isso cara é uma coisa que mais me motivou também a jogar e mais me motivou e me motiva até hoje a poder viajar a poder sair a poder encontrar as pessoas que jogam porque cara isso é muito lindo é é realmente o que a dança faz com a gente é uma coisa que já vem direto da dança porque eu considero um mundo que tem o just dance e um outro mundo em que tem a dança são mundos Apesar de serem coisas de dança, são mundos muito diferentes. Eu posso dizer isso porque eu vivencio os dois mundos praticamente. Eu tô ali no meio, no equilíbrio tá? do Just Dance e da dança é, realmente em si. E, cara, é uma coisa muito sensacional o que a dança proporciona pra mim. Proporcionou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Uma alegria em mim mesmo que eu nem sabia que eu tinha. A dança fez com que eu, uma pessoa natural, uma pessoa chata até tímida, você sabe, uma pessoa irada, uma pessoa extravagante. Eu, eu sirvo de exemplo para algumas pessoas também, sirvo de inspiração. Saber que eu sirvo de inspiração para alguém, cara, é uma é, é um sonho realizado realmente para mim. E cara, eu sou muito grato a tudo isso. E nossa, eu eu amo Muito vocês gente que me apoiam, que se inspiram em mim, que faz coisas é tem que fazer mesmo, tem que fazer canal, tem que dançar, tem que jogar, tem que fazer tudo, tem que divertir. Porque, cara, a vida é uma só e essa vida tem que ter jazz porque senão não é uma vida completa. Queria mandar um abraço pro Pedro Paulo, pra, pro canal dele também, que cresça mais, que suba muito mais, porque você merece muito, tem muito talento, tem o um mundo inteiro aí te esperando pra você poder... Contagiar, pra você poder dançar, pra você poder divertir Porque isso é o que mais importa no jazz dance, é você divertir E cara, muito obrigado mesmo por, por poder me chamar, me convidar Pra poder participar do seu canal de novo Porque eu já estou no canal dele, na dança Nice For watch, Que vai estar tá aqui, mentira, vai estar tá aqui Eu não sei onde vai estar, tá. vai estar tá por aqui E muito obrigado mesmo, Pedro é, Todo sucesso pra você, muito obrigado de coração, cara um beijo e um abraço. Até mais, galera. Eu acho que foi aí, né? Eu acho que tá bonito. acho que foi bem, não sei. Tô com medo. Cara, eu sou muito tímido. Eu odeio fazer isso na frente da câmera. Eu converso muito, mas não consigo fazer isso na câmera.